Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou falar agora a respeito da importância do autoconhecimento. Mas eu talvez tenha que primeiro definir o que é autoconhecimento. Existem pessoas que têm uma síndrome de da Gabriela, né? é assim, eu sou assim. Quem me quer tem que ser assim. Na verdade, são pessoas que é, acreditam, que sabem e se conformam com o que têm e com o que são. O autoconhecimento é para pessoas que querem, talvez, resolver alguns problemas seus emocionais, seus psicológicos, querem prosperar na vida. Então, as pessoas que querem mudar de estágio, querem evoluir, essas buscam o autoconhecimento. As outras não. As outras ficam fazendo a mesma coisa durante muitos anos, né? É, é, come, bebe, come, bebe, dorme e morre. Pode é, fazer sempre a mesma coisa. Elas se conformam com o que são, com o que elas têm. E às vezes passam isso para as outras pessoas que vivem com elas. Passam para os filhos, né? Às vezes até o próprio cônjuge começa a viver dessa maneira também. O autoconhecimento é para quem quer mudar de vida. Eu até aos 52 anos, eu tive muita dificuldade em saber quem eu era. E o que eu era? A minha mãe era muito rígida, muito exigente. Nada que eu fazia conseguia contentá-la. Meu pai era uma pessoa ausente, ele trabalhava com vendas. Era uma pessoa que ganhava bastante dinheiro, mas era uma pessoa que estava ausente porque trabalhava vendendo. Na época, 50 anos atrás, não existia internet. Então, eram coisas físicas, eram coisas que tinham que ser feitas né, presencialmente. E ele viajava bastante. E essa exigência da minha mãe fazia com que eu nunca me que eu nunca conseguisse contentá-la. Eu nunca conseguia fazer é, com que ela dissesse, ó, oh, que legal, que bom, que bom que bom que você fez assim, Afonso. Ela sempre, na verdade, ao contrário. Ó, oh, você devia ter feito assim, por que, que você não acertou? Porque você, daí ela criticava, né? Como você é chato, como você é ruim, como você não sabe namorar, como você não sabe isso, como você... Então ela, na verdade, era um padrão de comportamento dela. É a maneira de ela ser. Não que ela fizesse isso por mal ou maldade. Ela era assim. Como eu era, né, espoleta, como eu era uma pessoa criativa... Que começava uma coisa e não terminava a outra. Mas eu até aos 27 anos, eu... Sabe quando tem um vazio, uma coisa que não chega lá? Os meus amigos namoravam, eu não conseguia namorar, terminava um namoro, começava outro. Era muito confuso para mim tudo isso. E isso doía, incomodava. Só que eu não sabia onde era a dor. Aí eu tive uma vantagem que eu conheci uma pessoa que, quando eu tinha 27 anos, em que ela resolveu casar comigo. <risos> Nós fez de tudo e conseguiu, nós casamos e vivemos 13 anos juntos, e aí nós prosperamos, né? teve todas as suas dificuldades de relacionamento, casamento, filhos e tal, mas eu ainda continuava em busca de algo, é uma coisa que nunca chegava lá, Eu nós ganhávamos dinheiro, mas eu inventava de fazer uma, uma, um equipamento para dobrar ferro, eu inventava um painel eletrônico, na época nem existia, e todo esse nosso dinheiro que nós ganhávamos, eu inventava nessas invenções que não chegava a lugar nenhum. saía muito, né? gastava muito com festa, essas coisas aí. E óbvio que uma hora terminou o nosso relacionamento. E eu tinha 42 anos quando terminou o meu relacionamento com a gente. Bem, e aí dá a impressão que a gente fica o bicho da goiaba, que a gente fica... É, né, vira o, o cara e eu fui inventar mais coisas eu sou, para quem ainda não conhece o Enneagrama eu sou um padrão de comportamento do tipo 7 e aí fui inventar, eu nós tínhamos uma escola de computação, vendemos a escola, eu ganhei, né? Eu vendi para ela, né? Na época eu fiquei com um carro, um Sport semi novo e fui inventar minhas coisas. Fui fazer coisas, fui inventar coisas para ganhar dinheiro. Cheguei a inventar um grampeador elétrico que está até aqui, eu vou te mostrar para vocês, guarda a mão aí. Por um, aquiso, por um acaso eu estava aqui, então eu desenvolvi essa peça. Levei um ano fechado dentro de um, de um apartamento para fazer essa peça aqui. Um consultor do Sebrae disse assim, mas Afonso, tem gente que gosta disso aí? Eu disse, não sei. Gastei todo o dinheiro que eu tinha para fazer isso. Bem, então, até os 52 anos, eu buscava algo que eu não sabia o que era. E agora vem a importância do autoconhecimento. Quando eu é, estava trabalhando numa empresa multinacional, na Dale Carnegie, é, nós fomos fazer um trabalho curitiba chamado Enneagrama. E quando eu cheguei lá, quando nós fizemos esse curso, é, eles me disseram que eu era um... Comportamento de padrão 7. Cara do céu, quando eles começaram a ler aquilo, o que eu fazia, como é que eu agia, não eu, né? Porque ele falava num grupo de pessoas assim, ó, oh, as pessoas de padrão 7 fazem isso, fazem isso. E aí eu comecei a dar frio de barriga, porque eu fazia aquilo que ele estava falando, lá. Né? Bem, foram três dias de treinamento, são três dias de sofrimento e mais humano. Por quê? Porque daí eu descobri quem eu sou. Eu descobri que eu sou uma pessoa de um padrão de comportamento de número 7. São as pessoas excessivamente criativas, são pessoas assim que não começam as coisas e não terminam. Então esse foi o primeiro passo. Eu descobri quem eu era. E aí, quando nós começamos a fazer a autoobservação, usar o autoconhecimento, eu observei que eu era uma pessoa que machucava as pessoas. Eu não tenho a emocional. Então eu machucava as pessoas com as minhas falas. Eu começava as coisas e não terminava. Foi um livro gigantesco que eu fui abrindo e fui descobrindo, ó, oh, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. A gente começa a descobrir como nós funcionamos. Nós começamos a descobrir onde é que estão as nossas falhas, onde é que são os nossos defeitos psicológicos. Defeito não, nossos vícios psicológicos. Você começa a enxergar a você. E aí sim, existe a possibilidade de você corrigir você. Porque se você não se observar, se você não observar que, por exemplo, que você come... Ah, suponha... Mas supondo, uma pessoa que come de boca aberta, né, às vezes escancarada assim, vai num lugar mais fino, mais chique, né? Ela não percebe que ela está fazendo aquilo, mas as pessoas percebem. Aí já vão carimbar, ó, você é uma pessoa mais educada, você é uma pessoa que não tem, né? Não sabe viver assim mais socialmente, num lugar mais chique. Ou então aquelas pessoas que se dizem, não, eu sou autêntico, eu falo o que eu penso. Cara, ah, né? ser autêntico não te dá direito a você sair ofendendo as pessoas. Ah, vou lá e vou brigar com aquela pessoa, eu quero... Né? Tem gente que já quer sair brigando pra ganhar, não é pra, pra reclamar, né? Vendeu um produto e deu um problema. A pessoa quer ir lá provar pro vendedor, coitado, que ele tá errado, que ele tem um, um porcaria, que ele... Tá de... Então, quando você começa a descobrir quem você é, você começa a resolver todos os seus problemas. As preocupações é uma outra história, porque a preocupação é uma coisa que não existe. A preocupação é se eu tiver um problema. Agora, se eu resolvo o problema, a preocupação desaparece. A importância do autoconhecimento é saber aonde você está errando. Se eu tivesse tido esse trabalho aqui, lá quando eu tinha meus 18, 19 anos, né, na época que foi muito difícil para mim, eu não estaria nesse estágio. Eu estaria, no... bom, se eu tivesse feito aquela época, eu estaria hoje num estágio muito mais elevado. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade de ter conhecido este processo, esse método, quando eu tinha 52 anos. Hoje eu tenho mais de 60. Então, quando eu conheci isso, a minha vida se transformou, porque eu me tornei livre dos meus medos, me tornei livre dos minhas raivas, né? Porque nós não percebemos que temos raiva, que temos medo, que nós ofendemos as pessoas, que eu sou grosseiro, que eu durmo demais, que eu descanso demais, que eu choro demais, que eu ajudo demais, que eu trabalho demais. Entende? Então, nós estamos cheios de vícios que nós não percebemos e isso passa a nossa vida inteira. Se você não cuidar, se você não anular estes vícios, você vai passar a sua vida inteira agindo deste modo e vai receber as coisas deste modo. Até as pessoas que obtêm sucesso, que ficam ricas, na verdade, elas têm, elas têm alguns desafios, que é o desafio emocional. Elas têm muito dinheiro, têm sucesso, mas falta-lhes um pedaço né, do ser humano de verdade, que é o amor. Este é, esta é a importância do autoconhecimento, de você buscar se conhecer. Tá? É uma, você tem que fazer força. Autoconhecimento não vem, ah, eu vou observar, um cego não consegue guiar outro cego. Um cego não consegue enxergar a si. Ele pode tatear, pode uma porção de coisas, mas ele não vai se enxergar. E esse enxergar, esse autoconhecimento é doído. Ele dói em nossa alma, porque nós vamos começar a perceber as falhas que nós fazemos sem intenção, mas que nós fazemos e que não permite com que eu seja quem eu quero ser. Portanto, você que está me vendo... É, ou talvez é só ouvindo. A dica que eu dou para você, vá buscar ferramentas para que você possa conhecer como você funciona, para que você possa fazer a profissão que você quer. Muitas pessoas vêm aqui e, Afonso, eu não sei se eu quero ser médico, se eu quero ser engenheiro, se eu quero ser um advogado, porque não tem autoconhecimento. Quando você tiver autoconhecimento, você vai saber como, né, nós chamamos de máquina, tua máquina humana, como esse complexo todo funciona. E aí você vai descobrir a tua verdadeira profissão, aquela verdadeira coisa que você deseja ser, ter, fazer. Você vai descobrir as verdadeiras pessoas que dão certo com você para se casar para namorar, para ter um relacionamento de futuro. Você vai saber como você funciona para mandar nas pessoas, né? ou ordenar, ou liderar, não importa é o nome que você vai dar. Então você vai aprender a comandar a você mesmo. Você vai ser o mentor da sua vida. Você vai fazer um planejamento para a sua vida e vai ser o comandante que vai comandar para você atingir o seu sucesso, a sua prosperidade, que ela é só sua, não importa a dos outros. Beleza pura, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Ah, uma coisa importante. Compartilhe esse vídeo aí. Marca um sininho. Isso você me ajuda bastante para poder divulgar esse trabalho, que é muito importante para as pessoas. Siga no Instagram, siga no Face. Tchau!